Ora viva! Muito boa noite! Boa noite a todos! É, hoje é dia do meu aniversário, como todos devem saber. É, por isso, pronto, tomei também essa iniciativa. E não só por isso, porque há muita boa coisa e novidade para vocês hoje. É, para aqueles que me conhecem para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pedro Francisco Rimos. É, e a minha marca é Rimos de Deus e pronto, como muitos também me tratam, como rimos de Deus. É, no entanto, é, jovem esse que nasceu no dia 25 de setembro de 1989. De 1989. E pronto, é, hoje é mais um dia do meu aniversário. Por isso, estou aqui para fazer esse direito. Agradecer a todos aqueles que tiraram do seu tempo Para me desejar um feliz aniversário é, é muito bom, sinceramente, do fundo do meu coração Agradeço a todos aqueles que tiveram essa iniciativa não é? De me desejar um feliz aniversário Digo muito obrigado, que Deus abençoe E continue a fazer grandes coisas na minha e nas vossas vidas porque Deus é bom, não há ninguém é, igual a Ele. E por isso eu estou aqui para lhe agradecer, fazer esse direito. É, esperando que todos possam ver esse vídeo, não é? Porque é muito bom, quando chega essa data, devemos agradecer a Deus. Porque Deus é omnipresente, omnipotente e omnitudo. No entanto, se cheguei até aqui é porque... Deus fez muita coisa e coisas grandes na minha vida, é mais uma data do meu aniversário, é, quero agradecer do fundo do meu coração de tudo quanto puderam é, desejar, recebi muitas mensagens, é, muita gente foi na minha página do Facebook, é, deixar uma mensagem de motivação e de felicitação por mais um ano de vida. Isso é muito bom, por isso eu estou aqui neste momento, agora. É, apesar de que isso é hoje, é, ainda não terminou o dia 25, muita gente ainda vai é, desejar feliz aniversário, mas pronto, eu tirei esse tempo que é para agradecer a todos, e que é muito bom, que é muito bom, gostei, e continuem assim, todos aqueles que fizeram alguma coisa, pronto, que escreveram <risos> por isso eu quero agradecer a todos no geral é, mas é após isto eu tenho aqui uma algo que é novo é, para vocês, para todos nós é, é algo que vai ser bom para todos nós e eu tenho a certeza que vai ser muito bom de tudo quanto será feito de tudo quanto vai acontecer nesse projeto que eu hoje eh, venho aqui para apresentar a vocês, não é? dizer a vocês, mostrar-vos qual é a iniciativa que eu tenho e pronto também pedir os vossos conselhos e esperar que todos vocês possam então participar nesse projeto é, é o seguinte eu tomei iniciativa de criar um canal, uma página nas redes sociais começando no Facebook, no Youtube, no Instagram e também no TikTok o tema o principal o tema principal é das páginas é motivar e dar vida o que é isso? motivar e dar vidas vou repetir mais uma vez o tema é Motivar e dar Vida. O que é isso, Motivar e dar Vida? É, eu tive essa iniciativa porque eu, muitas das vezes, paro e penso, sou alguém que tira muito tempo para refletir em muitas coisas. Penso muito, durmo pouco e penso muito. Muitas das vezes perco noites, muitas das vezes perco o sono é, ao meio da noite e no entanto quando isso acontece o resto do, do tempo é só para indo pensar nas coisas no amanhã, o que é que vai ser feito, o que, é que não, o que, é que eu devo, o que eu não devo fazer, é, que é para alcançar os objetivos, não é? é? Que assim posso dizer que inclui nesta palavra neste tema que me veio, que é motivar, é motivação. Quando isso acontece, quando alguém perde o sono à noite da, ao meio da noite, que é para pensar nas coisas, para, para organizar e projetar as coisas, é porque está motivado. Só faz isso quem está motivado, só faz isso quem tem motivação. Só faz isso quem é, acredita na motivação, acredita que devo estar motivado. Não é? Então, em poucas palavras, motivar é dar força, despertar, não é? É tirar alguém que está num, num, numa situação com que, pronto, está distraído, acha que não pode, acha que não é capaz e carece simplesmente de uma motivação, carece simplesmente de alguém para motivar de alguém para vir, é, lhe dar um impulso, de lhe impulsionar, então, é, eu pensei no, no seguinte, muitos de nós, é, estou a falar diretamente para os angolanos e não só para o mundo em si, ou para os países da, da PALOP principalmente, de língua oficial portuguesa, é, nós, quando eu estou dizendo nós, os africanos, nós, eh, os americanos, nós, os europeus, nós, eh, os asiáticos, quem quer que seja, eu estou falando nós, no geral, todos nós precisamos de uma motivação, muitas das vezes, nós temos capacidade, nós podemos, mas pelo facto de não tivermos motivação, de não sermos motivados, então, eh, não conseguimos alcançar os objetivos, então, muitas das vezes, precisamos de um impulso, precisamos de pessoas que é para nos motivar, que é para nos motivar, então, eu criei uma página, que é para passarmos a criar motivações, não é tirar as pessoas do anonimato, para trazer, mostrar as pessoas que, afinal de contas, vale a pena continuar a viver, vale a pena continuar a fazer, vale a pena continuar a lutar, porque eu conheço principalmente pessoas que têm capacidade, sabem fazer, mas infelizmente, não digo só porque não tem, não tem possibilidades, mas às vezes é, é preciso também ter motivação. Porque nós sabemos que muita gente também tem possibilidade, mas não tem motivação. Não é? Nós sabemos que muita gente tem, é capaz, tem possibilidade de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos. Mas o propósito é quê? É que não tem motivação. Precisa de uma motivação, precisa de ser motivado. Então... É... Eu serei, é, praticamente, se eu posso dizer, um palestrante acerca da motivação. Vou falar da motivação, simplesmente de motivação. É, sinceramente, eu não criei esse canal que é para falar de política. Eu não criei esse canal que é para falar de, de, de, de figuras públicas. Eu não criei esse canal que é para é, falar de pessoas que é, já estão bem posicionadas na vida. Eu quero ir buscar, eu quero ir buscar aquele que está no anonimato. Eu quero encontrar aquele que está no anonimato juntos com vocês, com a vossa ajuda. Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer é, as pessoas é, encontrarem uma motivação para fazerem. Encontrarem uma motivação para é, despertarem. É preciso, nós vamos trazer aqui nesse canal ao longo do, é, do percurso. Da, da, da, da, do, dos vídeos Das partilhas Das mensagens que nós vamos deixar aqui eh, Nós vamos trazer pessoas que eh, Tiveram eh, Que ser motivados também Vamos trazer aqui aquelas pessoas que eh, Estavam no anonimato Mas houve pessoas que lhes deram um impulso As pessoas que lhes despertaram As pessoas que lhes motivaram E felizmente Hoje, essas pessoas Conseguiram alcançar os seus objetivos Tudo começou de uma motivação no entanto, meu povo, eu digo é, direitamente que existe muita gente que consegue fazer, que pode fazer mas só não vai atrás, só não vai à luta porque não tem alguém que motiva, não tem uma motivação, não tem alguém que possa motivar não é? Nós acompanhamos as nossas redes sociais sempre, sempre acompanhamos muita coisa, acompanhamos as nossas figuras acompanhamos de muita coisa, muita gente Sinceramente, não encontramos uma motivação para nós Não estou a querer excluir que muita gente que tem canais é, nas redes sociais é, Não fala, não dá incentivo, não incentiva o pessoal Não estou não a querer falar isso Porque uma coisa é juntar as pessoas entram nas redes sociais começando com um tema que é incentivo, que incentiva, que dá motivação e tudo mais, mas ao fim e ao cabo, acabam por se desviar porque acham que, não, falar disso aqui não está a dar eu não estou a ganhar é, seguidores é, falar disso aqui, ninguém está a seguir a minha página falar disso aqui, ninguém está a dar atenção, ninguém me está a prestar atenção então vou falar da fulana, vou falar do fulano vou falar da política, vou falar de não sei o que e aí o meu canal vai crescer, não eu simplesmente vou falar de motivação eu simplesmente vou estar aqui para motivar o povo eu simplesmente vou estar aqui para motivar as pessoas que estão no anonimato nós vamos criar lives com pessoas que é, conseguiram, saíram do anonimato hoje, conseguiram ser alguém, vamos criar live com aquelas pessoas, aqueles batalhadores as mamães zungueiras vamos criar live com aquele motoqueiro que está todos os dias na via porque está motivado vamos criar live é, é, com pessoas que querem crescer na vida, com as pessoas que estão começando o um negócio, vamos, vamos apresentar aqui, vamos trazer pessoas que é para virem contar os seus testemunhos, como começaram, para hoje estarem onde, onde, onde estão, vamos trazer temas, sempre, cada, cada vez mais um, um tema, vamos trazer hoje um tema, amanhã um tema, depois da manhã, sucessivamente, teremos sempre temas a debater aqui, vamos debater muitos temas nesse canal então, você que acha que é, estás no fim que achas que não consegues que achas que depende somente é, de te dar tem que te dar de comer tem que te dar de vestir, tem que te dar de beber você que tem duas mãos, você que tem dois braços você que tem idade adulta que é para ir atrás, que é para procurar se vocês verem nas minhas páginas é, vocês vão encontrar, eu fui buscar uma fotografia que também é, é um incentivo, motivou, ou motiva, e vai motivar, que é uma senhora, não conheço essa senhora de lugar algum, mas eu sei pela, pela é, informação que eu tive, por aquilo que eu estive a ler, diz que ela é, é alguém que, estou é, a falar diretamente da Angola, é, que vive é, em Viana, que vive em Viana, e ela é, é engraxadora, como nós chamamos alguém que engraxa sapatos aí por baixo da ponte é, aí na, na Bela Vista para os, para os que vivem em Angola, para os que já vivem em Angola para aqueles são angolanos, sabem de onde é que eu estou a falar e sabem, é, se calhar, muitos de vocês já cruzaram com essa senhora já viram, é, por aquilo que eu tive a ler, é que quando ela começou, muita gente falou mal, muita gente riu-se, muita gente achou que não podia, muita gente chamou de maluca. Mas é, a senhora é, teve motivação, teve incentivo e hoje é motivadora de muita gente. Hoje ela vai motivar muita gente. Faremos de tudo o possível que para um dia trazermos também essa senhora aqui no nosso canal. Para falar um pouco daquilo que lhe incentivou, daquilo que lhe motivou. Que é para ela é, ter esse princípio, que é para ela ter essa iniciativa. Isso é muito bom. Por isso vamos aqui é, seguir. É, eu vou deixar o link na minha página do Facebook, que é o primeiro sítio, é a primeira página que é a minha pessoal, que eu vou fazer o um marketing. Eu vou mandar uh, o link a.. Uh, uh, uh, é, no, no Whatsapp é, dos meus amigos é, por favor espalhem partilhem o máximo que puderem vamos motivar temos muita gente que está no anonimato temos muita gente perdão temos muita gente que precisamos é, descobrir, temos muito talento nós estamos é... Não podemos encarar que só quando estamos a falar de talento, estamos a falar de alguém que quer ser culturista, de alguém que quer ser, quer ser músico, de alguém que quer ser é, atriz de novela. De, não, não, não, não, não, não. Nós, neste canal, queremos ir buscar também o zongueiro, queremos ir buscar o marceneiro, queremos ir buscar aquele jovem é, que vem jornal, Queremos ir buscar é, aquele jovem é, que é cobrador de táxi. Queremos ir buscar aquele jovem que é bagageiro, como nós chamamos na banda. Que anda, que empurra o carro de mão. São essas pessoas, e não só, muitos deles vamos trazer aqui. Que é para incentivar gente. É verdade que existe muita gente que precisa só de uma motivação. Existe muita gente que só precisa de uma motivação. Por isso, nós estamos aqui para ajudar, para motivar o povo. Para motivar o povo, o povo africano, principalmente. Principalmente o povo africano, aqueles que ainda estão no anonimato. Aqueles que tentam, pensam em dar um passo Mas não tem um princípio Não tem um, como começar Chegou quem vai impulsionar Chegou quem vai motivar Chegou este canal que vai ser Muito importante e muito benéfico Para todos nós Vamos motivar Amanhã vamos ouvir testemunhos Amanhã muita gente vai vir aqui Partilhar Amanhã muita gente vai querer é, é, Participar Vamos ajudar vamos ajudar o canal a crescer vamos fazer chegar a mensagem até os confins vamos fazer com que todo mundo desperte andamos muito distraídos nas redes sociais só vamos buscar a fulana fez o fulano disse porque vamos cancelar porque vamos não sei que isso tudo meu povo é distraição é distraição Aquela pessoa que pensa. Aquela pessoa que tem maturidade. Aquela pessoa que sabe. Vai atrás, vai à luta. Porque essa pessoa que você quer cancelar. Essa pessoa que você quer lutar. Essa pessoa que você vai sempre ver. Porque o fulano vai estar em direito. Vou lá ver o que, é que ele vai falar. O que é que ele vai deixar de falar. O que é que ele vai fazer. O que é que ele vai deixar de fazer. Essa pessoa está seguindo a sua vida. Está seguindo o seu caminho. E você? E você que está aí todos os dias aí assistiu o fulano... E você, que está aí, não pode perder um capítulo da publicação do João, ou do Francisco, ou do Antônio. Não quero aqui dizer nomes, não quero citar nomes. Não quero fazer publicidade para ninguém. Mas, aquele que tem sabedoria, sabe de que é que eu estou a falar. Sabe até onde é que eu quero chegar. Por isso, chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Chegou o momento de abandonar -se. Chegou o momento de sair da distraição. Chegou o momento é, de parar e refletir, o que é que eu devo fazer agora? Ouvir os rimos de Deus, a falar de motivação, a falar de incentivo. Vais ouvir mais vezes, vamos persistir, porque eu sou aquele que persiste. Eu não sou de desistir fácil. Aqueles que me conhecem sabem o quanto eu estou a falar aqui. Aquilo que eu estou a falar aqui. Eu não sou de desistir fácil. Eu gosto de ir até o fim. Eu gosto de ir até o fim. Eu gosto de meter a cabeça para contar. Por isso, tudo isso, hoje me fez homem que eu sou. Tudo isso, hoje me fez homem que eu sou. Por isso, eu quero também te ajudar a sair do anonimato. Quero te ajudar a expandir aquilo que você sabe fazer. Quero te ajudar a expandir as tuas capacidades intelectuais. Vamos trazer aqui professores. Vamos trazer aqui médicos, enfermeiros. Vamos trazer aqui, aqui pintores, canalizadores. Bachiapa. Vamos trazer toda aquela, aquela, aquela malta Que quer evoluir Aquela malta que tem capacidade De, de gerir um negócio Você que acha que com 10 mil Kwanza Não consegue fazer um negócio Acompanha siga, siga a nossa página Por isso Vai ao Facebook e ponha, motivar vidas, e siga a página, vai no YouTube, põe, motivar é dar vida, motivar é dar vida, no YouTube está escrito com traços baixos, eu no final vou deixar aqui a publicação dos canais, vai no TikTok, também estamos lá. Motivar vida 2000, Motivar vida 22, perdão. No TikTok, Motivar vida 22. No YouTube, Motivar e dar vida. Motivar traço e traço dar traço vida. No Instagram também estamos lá. Motivar e dar vida. Siga a página. Siga a página que vai ser muito bom e muito benéfico para todos nós. Eu acho que aos, aos, aos meus amigos do Facebook, eu já, já, já, já fiz o convite, a todos os meus amigos que eu tenho no Facebook, a página que vocês receberam aí, motivar e dar vida, é essa página que foi criada é, por mim, não é? É essa página que vamos levar agora a cabo, que é para ir buscar muita gente do anonimato, Hoje, simplesmente, é a apresentação do canal. Vou fazendo os vídeos, vou publicando, vamos partilhando. Que para chegar até aquele que precisa de uma motivação, venha, venha buscar a tua motivação. Você que estava distraído, você que achava que é, não posso, você que achava que com 10 mil com eu não consigo fazer nada, você que achava que... Que todos que estão hoje no auge. Começaram com um milhão de Kwanza. Venha. Vamos trazer aqui figuras. Que para falarem de onde começaram. Vamos trazer aqui pessoas. Que começaram a vender numa bancada no frente da casa. Hoje estão no mercado. Hoje tem um contetor no Kikolo. Nos Kwanza's. Vamos falar daquele que começou a vender água fresca. Daquele que começou a vender gasosa na ponta da casa. Hoje, tem um armazém de venda de bebidas. Hoje, tem um armazém de venda de materiais de construção. Hoje, tem uma empresa de construção civil. Hoje, tem mais do que aquilo que nós pensamos. Por isso, vamos seguir a página vamos, todos nós, ajudarmos uns aos outros a erguer a cabeça e continuar a andar. Eu aprendi que, sempre que cairmos, devemos levantar a cabeça e continuarmos a lutar. É tão importante, é tão bom, o incentivo que muitas das vezes as pessoas nos dão. Hoje é a apresentação nos próximos canais, nos próximos vídeos, nas próximas oportunidades, eu vou falar um pouco, na primeira pessoa, daquilo que eu fui, de onde eu comecei, de onde eu estou hoje. Vou deixar essa curiosidade no ar. Muitos devem querer, devem querer saber, mas fô, ele está falando assim, o que é que ele tem agora, o que, é que ele acha que ele é? Muitos também vão ver o vídeo e vão dizer Oh, é mais um que está vir aí simplesmente para cativar o pessoal Simplesmente para falar babuzera Mas eu te garanto que, conforme eu já disse, eu não soube desistir fácil Se eu tiver essa iniciativa, tiver essa motivação Vou insistir até o fim Eu vou motivar muita gente Junto com aqueles que apoiarem, que acreditarem em mim Vamos motivar muita gente, vamos tirar muita gente do anonimato. E vocês que hoje estão aí amanhã vão acompanhar testemunhos aqui no canal. Vão acompanhar testemunhos aqui no canal. O computador está ficando ficar sem bateria. Vou só aqui ligar aqui o carregador. Boa, já está ligado conforme eu ia dizendo vão acompanhar aqui muita gente muito testemunho de muita gente que vai começar por essa motivação que nós estamos a ter aqui que nós vamos começar aqui a motivar, a incentivar o pessoal muita gente vai ser motivado por nós muita gente vai sair do anonimato muita gente vai aparecer aqui e dizer que ai desde que comecei a seguir a página motivar e dar vida muita coisa mudou na minha vida desde que comecei a ouvir rimos de Deus a falar para nós muita coisa mudou na minha vida ontem eu estava toda hora em casa ontem eu passava dia em casa ontem eu não sabia o que fazer ontem eu estava à espera de uma oportunidade do Estado do emprego mas hoje levantei Tive que erguer a cabeça e hoje eu estou aqui, graças a Deus. Não será graças a mim, é graças a Deus. Porque Deus é que motiva, Deus é que incentiva. Deus usa o homem. Deus usa o homem. É por intermédio do homem que Deus faz chegar a sua mensagem. Então, você que ainda está aí no anonimato, você que ainda está distraído, você que ainda está a dormir, acorda, Acorda. Chegou a hora. Chegou a hora de dizer: eu sou capaz. Chegou a hora de dizer: eu posso. Chegou a hora de dizer: eu vou à luta. Vamos incentivar. Vamos incentivar. Tem muita gente que precisa de uma de uma motivação. Venha, siga a página. Eu vou deixar aqui no Facebook. Eu vou partilhar o link da, das páginas Com os meus amigos do Facebook, do WhatsApp Por favor, partilhem isso Para chegar até aquelas pessoas que precisam de motivação Que precisam de incentivo Você que acha que já está incentivado Você que acha que já está motivado Lembra-te que tomaste essa iniciativa Porque alguém um dia te motivou Porque alguém um dia te incentivou No entanto, vamos ajudar a, a motivar as pessoas nós devemos saber que uma nação não cresce só com o emprego do Estado uma nação não cresce só com as empresas uma nação tem muitos particulares uma nação é forte quando o particular é o maior uma nação cresce quando o particular é a força maior numa nação. Por isso vamos aqui dar cara. Eu digo sempre às pessoas, eu digo sempre às pessoas, aqueles que me conhecem sabem. O salário é bom, mas o lucro ainda é melhor. Por isso, eu vou atrás do lucro, nunca atrás do salário. Devemos sim começar hoje a trabalhar as empresas das outras pessoas, mas nunca se limitar para toda a vida na empresa do João ou do Antônio. lembra que o João hoje, para ter a empresa que ele tem, é porque alguém motivou, teve uma motivação, teve um incentivo, e conseguiu erguer a cabeça, lutar, ir atrás. <coughs> Perdão, o João lutou, foi atrás e conseguiu a empresa onde você hoje trabalha. O Antônio conseguiu criar um mini mercado. O Antônio conseguiu criar uma rolote e deu emprego a Joana, deu emprego ao João não foi se calhar com a ajuda do Estado não foi porque alguém me ofereceu dinheiro porque ele trabalhou para alguém conseguiu um valor e disse assim olha perdão, hoje eu tenho esse 20 mil ruanzas vou abrir uma rolote. Começou a vender hambúrguer. Hoje tem hambúrgueria mais falada do Kina X, Hambúrgueria mais falada da Maianga. Hambúrgueria mais falada do Prenda. Hambúrgueria mais falada do Kikolo, dos Quanzas, de Viana. O Francisco, ontem, começou a cortar o cabelo na sua casa, aos amigos, aos irmãos. Hoje tem a barbaria mais falada no sítio X, no sítio Y começou a cortar cabelo dentro de casa, hoje, conta cabelo até no fulano, até na fulana, que tem nome no país, que tem nome, que o pessoal conhece, trata cabelo do João, trata cabelo do Antônio, vou falar de muita gente, que começou no baixo, e hoje está no auge, vou incentivar, vou motivar muita gente, por isso, não esqueça, siga a página, inscreve-se, deixa o teu like, Vamos fazer a página crescer, o objetivo da página é chegar até as pessoas que estão no anonimato. Bem, amado, eu sei que muita gente pensa que quando nós estamos a criar uma página é porque queremos, é, pronto, é, fazer dinheiro com a página e tudo mais, criar, é, querer ser famoso, e existem ainda aquelas páginas como essa, que simplesmente é para motivar, é para incentivar. Eu não vou falar de nada aqui que não seja motivação, que, não, que, que seja algo que não motiva. Eu preciso tirar o povo do anonimato. Eu vejo que há muita gente que anda parado. Eu vejo que há muita gente que pode fazer, mas não tem capacidade. Porque não, não é incentivado, não tem motivação. Porque aquelas pessoas que podiam motivar, simplesmente vem e falar aqui, olha, no dia X vai ter um espetáculo no sítio X. Em vez de ajudar, vem tirar. Aquele teu 10 mil quase que você podia começar um negócio. Vai comprar um bilhete para ir ver o espetáculo do João. Vai comprar um bilhete para ir ver o espetáculo do Antônio. Vai comprar um bilhete para ir ver o fulano. Esse fulano já tem. Esse fulano vai conseguir mais. Esse fulano também começou do baixo. Assim como você também pode começar. Assim como você também pode ter essa iniciativa. Por isso, devemos incentivar, devemos motivar. Eu acompanho, acompanho muita coisa, acompanho muita gente, que eu acho que, pelo menos em momento algum, nesse percurso do seu, do seu projeto, nesse percurso da sua atuação, é onde quer que seja, pudesse pelo menos tirar pudesse pelo menos tirar um tempinho que para motivar para ajudar, para incentivar não digo todos existem aqueles que também são incentivos que eu acho que incentivam que eu acho que dão motivação esses eu vou trazer aqui esses vão aqui chegar eu não sou amigo do famosos, tá tudo bem mas eu vou trazer aqui pessoas que começaram do baixo hoje tem nome desde empreendedores até mais mais além eu vou trazer aqui muita gente para falar para ajudar para motivar para ajudar a coisa a ser séria por isso você que ainda está aí chegou a hora prepara-te que chegou o momento para levantar e erguer a cabeça e continuar a andar caiu! levantou, sacudiu a uma poeira e continua a andar por isso, é, hoje simplesmente eu queria fazer a apresentação é, tem uma página já criada, tem as páginas já criadas no TikTok no Facebook no, no Instagram, no Youtube, eu vou deixar o link no meu Facebook, vou enviar, vou, vou, vou, vou, vou reencaminhar nos meus amigos do, do WhatsApp partilhem nos grupos partilhem os nossos vídeos que para chegar até aquele no, naquele que é anônimo naquele que acha que não pode cada dia vamos falar de um tema quando eu falo cada dia não é de segunda, terça, quarta, quinta, até sexta não, sempre que tivermos que fazer um vídeo vamos trazer um tema aqui esse tema vai ser debatido por todos esse tema vai ser discutido por todos é, cada um vai dar a sua opinião cada um vai falar aquilo que acha aquilo que também pode acrescentar que é para ajudar o canal que é para ajudar a motivar as pessoas que estão no anonimato você que já tem nome você que já é alguém você, que também veio do baixo Desculpa Eu lanço o convite a todos vocês Para virem Aqui Dar os vossos testemunhos E motivarmos Todos no geral Todos unidos Somos mais do que vencedores Por isso, unidos, vamos levantar os nossos irmãos Que precisam só de uma, de uma oportunidade Que precisam só de um incentivo Que precisam só de uma, de uma motivação Se todos nós lutarmos, se o João, o Antônio, que estava no anonimato, sair, despertar, criar algum, algum, algum empreendedorismo, criar alguma coisa, vai trazer o Francisco com ele, esse Francisco já não será desempregado. Se todos nós, cada um puxar um para trabalhar com ele, vamos minimizar a reclamação no nosso país. Vamos minimizar a baixa que temos de desempregados porque nós é que devemos fazer meus amigos, meus irmãos vamos parar de criticar vamos parar de falar vamos mostrar simplesmente que com ou sem eles nós podemos nós podemos, temos capacidade não precisamos tanto não precisamos só trabalhar naquele emprego que tem que ser criado pelo Estado Você que tem um salão de beleza, você que tem uma barberia, tira um para trabalhar contigo, puxa um para trabalhar contigo. Se todos nós que temos, puxarmos um, um, um, esses um que nós estamos a puxar, serem motivados, serem incentivados, também vão criar. E quando criar também vão puxar um, um, um, quando assustarmos todos nós. Estamos empregados, vamos baixar o nível de delinquência. Hoje... Ainda não quero chegar até os pontos mais, mais, mais críticos. Por isso, hoje, simplesmente, é sua apresentação do canal. Siga a nossa página no Facebook, no YouTube, no Instagram. O tema das páginas é, é o mesmo. Motivar é dar vida. No TikTok, motivar, motivar, vidas 22. Motivar Vida 22 No Youtube Motivar é dar vida Motivar, traço Não traço Médio, o traço baixo No computador, no telefone, tem o traço que fica aí abaixo Motivar Traço é Que no caso é I, porque não pode levar acento Motivar Traço E é, Traço Dar Traço Vida Essa é a nossa página no Youtube, siga e se inscreva no canal no Instagram, motivar e dar vida. A nossa página tem uma imagem de uma senhora que está engraxada sapato. No Facebook, motivar é dar vida. Muitos de vocês, meus amigos do Facebook, já receberam o convite na página. Para aceitar, muitos de vocês também já aceitaram a página. Continuam a seguir, continuam a, a, a, a seguir as nossas páginas. Vão partilhando para chegar até aqueles que precisam também. não precisamos crescer para fazer dinheiro precisamos crescer para os nossos irmãos crescerem conosco isso é que nós precisamos no canal o objetivo principal do nosso canal é motivar é dar incentivo é tirar a gente do anonimato trazer pessoas de todo o mundo não só da Angola eu sei que isso vai chegar até Moçambique vai chegar até Guiné vai chegar até Cabo Verde vai chegar até São Tomé vai chegar até Brasil vai chegar até Portugal Vai chegar em toda parte Só queremos motivar Simplesmente Obrigado Já temos 40 minutos de apresentação Já é muito é, Obrigado a ti Que estás aí do outro lado Que vais ouvir, que vais ver o vídeo Que vais partilhar Que vais chamar gente Que está no anonimato Que vais trazer gente que precisa de uma motivação Que vai trazer gente que precisa de um incentivo se tu achas que não podes, então avisa aquela pessoa que você sabe que precisa de um incentivo. Avisa aquela pessoa que sabe que precisa de uma motivação. Obrigado por tudo. Mais uma vez, vou agradecer mais uma vez a todos aqueles que me desejaram um feliz aniversário. Obrigado. Queria estrear a página, o canal, hoje, a data do meu aniversário. Por isso é, é bem-vindo, todo aquele que se inscrever no canal, é bem-vindo, todo aquele que vier com uma ideia construtiva para ajudar, a motivar, para ajudar o canal, obrigado, obrigado, obrigado, fiquem bem, em breve já terá, já teremos o primeiro vídeo a falar de um tema, não vou aqui dizer agora, mas eu vou deixar o vídeo e todos vocês vão acompanhar e não esqueçam, se inscrevam no canal. Falou para vocês, Rimos de Deus é meu nome, proprietário e fundador da página Motivar é dar vida. Obrigado e fiquem bem. Até já.